Na verdade, nós temos um foco, temos um objetivo de ser santos igual a Deus, mas ao mesmo tempo sabemos que somos seres humanos, ou seja, eu vou fazer o meu melhor com aqueles recursos que eu tenho e a cada dia é o um novo dia para fazer melhor, tá? É, então eu tenho que me compreender como ser humano, sempre com foco no melhor, tá? Mas sem necessariamente ter culpa, vergonha, sentimento de inferioridade, porque isso aqui vai limitar teu progresso. Esse é o problema. Eu posso lidar de outra forma. Vou dar um exemplo é, mais prático. Por exemplo, é uma pessoa faz uma prova da escola. Três alunos fazem a mesma prova. E os três tiram uma nota abaixo da mesma. Um dos alunos, ele coloca assim, Rapaz, eu sou péssimo, meu Deus do céu. Sou ruim mesmo, olha que só essa prova está fácil, tem nota baixa, sentimento de culpa. O outro aluno, ele diz assim, rapaz, é, realmente eu tentei, mas eu não sou capaz. Aí ele está sentindo o que? Falta de capacidade. Mas o outro, que tirou os três, tirou a mesma nota, Mas o último, ele diz assim, rapaz, eu fiz o meu melhor, não acertei, da próxima vez eu acerto. Ou seja, tem sentimento diferente Quando eu encaro que eu fiz o meu melhor, dentro dos meus recursos, dentro do meu tempo, mas é tudo bem, eu vou fazer de novo e vai conseguir. Tá? Então, como nós encaramos, como interpretarmos essa experiência, faz toda a diferença eu vou ter culpa ou não. Porque o primeiro aluno, que olha para sua prova, e eu disse assim: nossa, eu sou ruim mesmo. Como eu não consegui uma prova tão fácil dessa? A ah, culpa. Tem culpa. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso tudo? tá Aprenda a enxergar, aquilo que é limitador como algo, uma experiência que vai levar ao aprendizado, ao crescimento. Somos seres humanos. Então, quando há o auto-perdão, relaxa, solta tudo, relaxa o sistema, aí doenças são cura tendinite some, a ah, a fibromialgia some, né? E outras N doenças somem com isso, né? Porque nosso sistema trabalha assim, tá?